Fala pessoal, o Guilherme Minaré aqui e eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês o que rolou no webinário na terça-feira de como ganhar 5 mil reais por mês. É, a gente teve um pequeno problema nesse webinário, então eu tive que gravar novamente. O Instagram deu algum problema e o YouTube também deu um problema e deu um, deu um bug e eu acabei perdendo as gravações. Então quem assistiu ao vivo, maravilha. Quem não conseguiu assistir, teve uma galera que me pediu replay, então tá aqui. Eu... Tô sem replay para passar para vocês, mas eu vou passar rapidamente como foi a aula, de maneira mais objetiva, mais resumida. Espero que você aproveite bastante esse material, que eu resumi bastante aqui coloquei algumas ideias a mais para que você consiga ter um resultado, que você consiga faturar R$ reais em 30 dias. Essa é a meta, esse é o objetivo, é totalmente possível, vocês vão ver, são duas estratégias, faturar R$ reais por mês eu costumo dizer que existem duas estratégias bem interessantes e bem simples a primeira dela é para pessoa que já tem conhecimento técnico em alguma área para pessoa que já domina alguma coisa já tá no mercado e quer alavancar e a segunda delas é para quem não domina nada mas quer começar do zero e pode também faturar mesmo que não tenha capital mesmo que não tenha nada quando a pessoa tem o conhecimento que é a primeira forma eu recomendo que tenha algum capital para poder investir em anúncio, tá? Então o seu resultado vai depender de capital que você tenha e algumas coisas assim. E se você puder pagar uma equipe para te ajudar, melhor ainda, tá? Que a equipe pode ser a segunda forma. A segunda forma é, se você não tem capital, eu vou explicar como que você pode fazer para ganhar 5 mil reais. E dessa vez eu vou explicar mais o passo a passo ainda. Na live eu acabei falando bastante coisa. Claro, eu não consigo repetir o que eu falei na live, mas eu consigo mostrar para vocês de forma bem objetiva o que foi. Então, deixa eu compartilhar só a minha tela. Creio que agora vocês já podem ver minha tela. Então, vamos lá. Então, foi a live do dia 19 agora, 19 de 11, nosso encontro número 9. Nossa, já tivemos 9 encontros bem interessantes. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, no horário do Brasil, a gente tem uma live. Claro, talvez na semana que vem a gente tem, talvez na outra não, dependendo do país que eu esteja, caso eu não tenha conexão com a internet. Mas isso eu aviso para vocês no grupo do Telegram. Inclusive, se você não está no grupo do Telegram, eu vou deixar um link na descrição aqui, basta você ir lá porque eu compartilho algumas informações interessantes lá e a gente é, pode tirar dúvidas e coisas assim. Mas vamos direto ao ponto. Para ganhar 5 mil reais em 30 dias, você precisa pensar de duas formas. A primeira é que você pode vender um conhecimento que você tem, deixa eu aumentar aqui, vender um conhecimento que você tem. E a segunda é você pode vender um serviço. Conhecimento, você precisa ser técnico em alguma coisa, você precisa dominar alguma área para poder vender esse conhecimento. E como seria isso? Eu vou passar primeiro pelo conhecimento, depois eu entro na parte de vender um serviço, que essa vender o um serviço é a parte que todo mundo gostou. Mas um, vender um conhecimento também é interessante, e se você domina alguma coisa que seja, você consegue vender esse conhecimento. Tá? Então vamos lá. Vender um conhecimento. Quando a gente fala em vender um conhecimento, eu posso falar o seguinte. Criar um curso. Se você tem algum conhecimento e pode criar um curso, então aqui é a hora. Criar um curso. Como que seria isso em, em 30 dias, no caso 4 semanas, como que você iria criar um curso e vender o teu curso? Primeiro... Tem várias lives para trás aí, tá? Tem muitas lives que eu já fiz com todas as informações, passo a passo de como criar, como pensar no produto, como começar e coisas do gênero. Mas você também pode analisar todos os detalhes aqui. Vai ser bem objetivo, bem rápido. Vamos lá. Primeira semana, o que eu faria para criar um curso se fosse na primeira semana? Primeiro, identifique suas habilidades, tudo que você é bom. Meu, o que que você é bom? Você liste o que você realmente sabe, que você domina, que você é bom. Segundo ponto, identifique o problema que você sabe resolver de alguém aqui é o seguinte, você é bom em fazer uma coisa e você sabe resolver o problema que outra pessoa tem exemplo, eu sou bom em ganhar dinheiro pela internet sou, eu ganho dinheiro e tem um monte de gente que não consegue ganhar dinheiro então eu sei resolver o problema deles das pessoas que não sabem ganhar dinheiro e, e sei ensinar como ganhar dinheiro também então eu sou bom em uma coisa e eu sei resolver esse problema tá? e terceiro ponto é crie uma solução prática para essas pessoas qual é a solução prática? aqui, ó, eu estou dando um passo a passo do que você pode fazer para criar solução prática. Agora vamos falar aqui de outro assunto. Suponhamos que você é, quer falar de relacionamento. Uma pessoa, um, um cara quer falar de relacionamento. Tá. É, ele ele é, tem habilidade com mulheres, ele consegue conversar bem, ele é, é intuitivo, ele fala, ele, ele não tem problema de chegar e conversar com uma mulher na balada e tudo mais e coisas assim. Beleza. Então ele sabe que muita gente tem esse problema e ele sabe que ele consegue solucionar esse problema, porque ele não tem esse problema e ele sabe como solucionar. Ele pode simplesmente criar um método prático, que é a terceira parte aqui, criar uma solução prática para esse problema. Por exemplo, ele pode ensinar os caras o que eles podem falar na hora de chegar e conversar com uma mulher, ou como eles podem se portar na hora de chegar e conversar com uma mulher, e possivelmente ele pode vender um treinamento sobre esse assunto, caso tenha interesse. Vou dar mais um exemplo. Suponhamos que eu quero falar sobre criptomoeda. Habilidade. Eu sou bom em criptomoeda. Sou bom em criptomoeda. É, qual o problema? As pessoas estão tentando investir, mas elas não sabem muito bem como investir ou como gerir o seu dinheiro. Então elas acabam botando na poupança, que rende muito pouco, e elas não ganham dinheiro. Então eu sei mostrar para elas a, a, qual o problema que elas têm. Elas botam dinheiro na poupança e não ganham dinheiro. O é, que, que eu sei fazer? Mostrar para elas que se elas investirem em, em criptomoedas, elas vão ter resultado. Eu sei fazer isso, porque eu invisto. Estou dando um exemplo, não estou não dizendo que eu invista, mas estou dando um exemplo como se eu fosse especialista nessa área. Qual a solução que eu posso fazer? Gravar um treinamento ensinando para elas o que elas devem fazer, como elas devem fazer, quais os cuidados que elas devem tomar e qual o caminho que elas vão seguir para poder realmente investir em criptomoedas e ganhar dinheiro. Entendeu? É uma solução. Eu estou vendendo um conhecimento para um público que tem. Agora, a questão toda aqui é, você precisa analisar o seguinte, será que o meu público quer essa solução? Aí você tem que prestar muita atenção, porque não é a solução que você quer dar. Tem que ser a solução que você sabe e que o seu público quer. Isso, às vezes, a gente só, só consegue descobrir depois da primeira tentativa. Porque as pessoas vão falar, pô, mas se fizesse assim, eu acho que seria melhor. Então, depois que você fizer a primeira vez, você vai ter resultado. Então, aqui vale a pena você fazer para aprender e depois que você aprender, aí você vai começar a ganhar uma grana. Então, talvez a vender um curso não, não seja assim, vou ganhar 5 mil reais no primeiro mês, vender um curso. Só que você pode ganhar 500 mil, 1 um milhão, com o passar do tempo. Claro, não é da noite para o dia, não é rápido, dá trabalho, mas é possível, é possível, tá bom? Beleza, cria uma solução prática. Essa solução prática você pode colocar em forma de passo a passo, módulos. Por exemplo, primeiro módulo, Luiz. segundo módulo, isso, terceiro módulo, isso, passo a passo. E você pode entregar isso ao vivo, via videoconferência. Então é muito simples. Tá? Pensou tudo isso? É a primeira semana que você tem para fazer isso. Você vai estudar, você vai pesquisar um pouco, você vai no YouTube, você vai aprender. Beleza. Segunda semana, segunda etapa quase, o que você vai fazer? Você vai criar um webinário. O que é criar um webinário? Você vai precisar fazer uma conferência, tipo essas que eu faço. Toda terça-feira. Então, como que vai ser? Você vai colocar uma data para a próxima semana, que seria a terceira semana. E vai falar o assunto, o, o tópico do assunto. Digamos assim, criptomoeda. É, como investir o seu dinheiro de forma extremamente segura? Não sei. Eu, eu, você vai precisar entender qual é o problema das pessoas e criar um título. tá? Ou se eu fosse falar de, de, de perca a timidez. Como perder a timidez. Um Webinar gratuito que eu vou te explicar como perder a timidez para conversar com as mulheres. Pode ser. Tá ou como faturar 5 mil reais, pode ser também igual o webinário que eu fiz, mas no meu caso eu não fiz uma oferta de venda, você vai fazer uma oferta, isso já já eu te explico. Beleza, você vai pensar num webinário desse, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar uma página de captura, o que é uma página de captura? É uma página parada, onde a pessoa chega lá e tem as informações do seu webinário e nessa página ela vai deixar o nome dela, o e-mail dela e o whatsapp dela. Isso é uma página de captura. Você vai capturar o contato das pessoas para que ela possa assistir a sua live. Você vai precisar fazer uma página dessa. Como é que você faz uma página dessa? Eu já... Teve um, um vídeo que eu gravei falando sobre a Builderal. Se você não conhece, a Builderall é uma das melhores plataformas que tem para fazer site, página, e-mail e tudo mais. Muito simples, muito simples. Então, se você quiser ajuda, lá no grupo do Telegram eu falo, mas pode me chamar até no privado. Vai no meu Instagram, Gui. É, arroba guia, underline minare. me chama no privado no direct que eu te dou uma força lá no Builderall. Até te ajudo na, na tua página. Beleza, tá combinado isso? Então tá. É eu tenho, eu tenho algumas condições favoráveis para Builderall. Então, se você quiser, eu consigo alguns dias de graça e tal. Pode ser bom para você testar. Tá só me chamar no privado aí. Beleza, você vai criar a tua página de captura e vai ter que divulgar a tua página. Mas como que você vai divulgar? Você precisa fazer alguns vídeos. Para convidar as pessoas para o seu webinário. Então você vai fazer um vídeo, vai pegar seu telefone e vai falar: Oi Fulano, olá, tudo bem? Então é, Ou você vai fazer alguma coisa mais chamativa, tipo: Quer aprender a investir o seu dinheiro com criptomoeda? Então eu vou fazer um webinário no dia tal, tal, tal, arrasta aqui para cima esse cadastro, clica aqui esse cadastro. Você vai aprender a fazer umas campanhas dessa. Como que você aprende isso? Você pode pesquisar no YouTube, eu tenho alguns vídeos que eu explico algumas coisas dessa. Então, beleza. Eu estou passando bem rápido porque eu estou fazendo um resumão. Foi uma live de uma hora eu estou fazendo um resumo para vocês do passo a passo. Semana 2, o que, que você pode fazer? É, semana, na semana 2 ainda, o que, que você vai continuar fazendo? Depois que você fez essa live, você preparou esses vídeos e já sabe da live, já sabe do que, que você vai fazer, você vai pensar o seguinte, como que você vai fazer anúncio? Você vai aprender a fazer anúncio no Google ou no Facebook, eu recomendo que faça nos dois, ou pelo menos só no Facebook, Facebook e Instagram no caso, você vai fazer anúncio para que as pessoas cheguem na sua página. Então, ou seja, o que, que vai acontecer? Você vai lá no Google... Ou no Facebook, eu vou falar do Facebook, você vai lá no Facebook e fala, Facebook, pega esse vídeo aqui, ó não tem o vídeo que você gravou? Coloca esse vídeo aqui para as pessoas que estão nessa faixa de idade que gostam disso, você vai segmentar pelo seu público, isso tudo tem de graça esse conteúdo, tá gente, tem esse conteúdo de graça na internet. E pode me chamar lá no grupo, eu posso explicar um pouco mais para vocês. Eu posso até gravar uma aula de como fazer anúncio. Colocou lá, fez o anúncio e vai colocar o link. Todo mundo que vê o seu anúncio e se clicar no teu link, vai chegar na sua página de captura que você criou. E vai botar o nome e e-mail. Nem todo mundo coloca o nome e e-mail, tudo bem. Mas algumas pessoas sim, e você vai falar com essas pessoas. Beleza? É bem simples. Dá, um, dá trabalho, tá gente? Não estou falando nada que não vai dar trabalho. Só que é simples, vocês já entenderam que vocês vão ter que fazer uma página, uma configuração de e-mail... Um vídeo de webinário, um. dá trabalho, dá trabalho. Mas quem quer ganhar 5 mil reais de perna para aí eu já não sei como fazer, não. Eu estou ensinando uma forma que você pode fazer que você vai precisar trabalhar um pouquinho. Beleza, aí o que você vai fazer? Você vai colocar esse anúncio e vai deixar esses anúncios rodando para gerar captura de contatos para você. E esses contatos vão estar preparados para assistir a sua live, porque você vai. Mandar um e-mail para eles, no caso, falando da live no dia tal. Porque na página tem, tá todas as coisas. E você vai precisar, nesse meio termo, eu já coloquei na semana 2, é criar a sua página de venda. você vai Lá na própria Builderal você faz isso. Você vai criar uma página de venda do seu treinamento. Lembra aqui que no, na semana 1 um você pensou em como vai ser o seu treinamento? Então, só que você só precisa de uma página de venda. Por quê? O seu treinamento ele vai ser online. Você pode entregar ele ao vivo, igual eu estou fazendo aqui. Toda semana você vai ter um grupo secreto no, no WhatsApp, por exemplo, é um grupo só com seus alunos, com quem comprou, e você toda semana abre uma conferência com eles e ajuda eles. Pronto. Você entrega o teu curso assim, ao vivo. Você não precisa gravar nada. Esse é o um macete. Tá bom? Então, beleza. Você vai precisar fazer uma página de venda com os benefícios do teu produto, como que ele vai funcionar, como que são as aulas online, que dia que vai ser, se vai ser terça-feira, se vai ser quinta-feira, se vai ser domingo, você vai escolher e isso vai colocar. Uma, uma vantagem aqui, você pode fazer ó, na Builderal, igual eu falei, e a sugestão que eu te dou é isso mesmo. Você fazer encontros online, que é mais cômodo, tá? Você não precisa gravar nada. E se você não vender nenhum, você não perdeu tempo gravando. É mais ou menos essa a ideia. Pelo menos o primeiro produto vale a pena fazer assim. Se eu estiver falando muito rápido, gente... Desculpa, eu estou sendo bem objetivo e bem direto, tá? Eu acabo falando rápido. Aí, depois que você fez semana 2, está rodando anúncio, lembra? Você vai para semana 3. Semana 3, faça o webinário... E ofereça o produto. Ou seja, você vai fazer uma live explicando como a pessoa pode solucionar e tudo mais. Só que você não vai dar o pulo do gato. O pulo do gato é só para quem comprar o teu curso. Seria mais ou menos assim. Eu tô te mostrando aqui tudo. Eu tô fazendo um. Uma, eu fiz uma live, agora eu tô gravando um, um vídeo sobre a live. Mas na live o que eu fiz? Eu mostrei. Tô, eu tô mostrando passo a passo para fazer isso, não tô? É fácil. Na verdade não é fácil. É simples, é, dá trabalho. Então eu tô mostrando o passo a passo que você precisa. Só que todo mundo tende a parar e fala assim, Ca, cara, quanto você me cobra para me ajudar a fazer isso? Para pegar na minha mão e fazer comigo? Que é assim que acontece, tá? Algumas pessoas já me chamaram no privado, querendo saber se eu posso fazer junto com elas, ajudar e tudo mais. E é nesse momento que você vende a mentoria. As pessoas, elas... Tudo bem, você falou como que elas podem melhorar ali. Agora, você falou na verdade, o que ela tem que fazer para melhorar. Eu tô falando aqui, o que você tem que fazer para melhorar e tudo mais. tô mostrando. Só que tem um monte de detalhezinho. E as pessoas vêm e falam assim, tá, então se eu te pagar 500 reais, se eu te pagar mil reais, você me ajuda a fazer isso? Depende do seu produto, sim, entendeu? É aí que está o macete. Então você vai criar um webinário, você vai mostrar a solução para a pessoa, você vai mostrar a solução para a pessoa, só que a pessoa vai parar e vai pensar, tá, mas como que eu faço isso? Aí ela te contrata, tá bom? Essa é a sacada. Só que o que, que vai acontecer? Esse vai ser o seu primeiro webinário. Então não vai ser fácil, é, você vai ter medo, você vai travar, você vai ter vergonha, você vai gaguejar, Tranquilo, tranquilo, é normal, tá bom? É normal, não, não tenha receio, é normal. Aí o que, que você vai fazer? Você vai, pensar, é, é, você vai pensar nisso e você vai analisar claramente. Você fez o seu webinário, mostrou o conteúdo e no final você falou da sua, do seu produto, da sua mentoria, da sua consultoria. Beleza. Quem comprar, comprou. Quem não comprar, você vai saber a lista de quem não comprou. Então, no dia seguinte do webinário, você vai entrar em contato com cada pessoa e vai falar, ó... Oh, Vem cá, eu, quero, eu queria saber, e tá? tal. eu vi lá que você estava no webinário, mas você acabou não entrando na mentoria, ficou com alguma dúvida, etc. E vai fazer o fechamento com a pessoa. Se ela comprar, beleza. Se ela não comprar, o seu objetivo é entender o porquê que ela não quis comprar. E ela vai te contar o porquê que ela não quis. E sabe o que você vai fazer com essa informação? Vai fazer um outro webinário, que é na semana 4. Na semana 4 você vai fazer novos anúncios com as informações que você pegou do seu público, Vai fazer é, um novo webinário, é, é, digamos assim, um webinário mais completo, porque você já fez o primeiro, você já vai aprender onde você errou e tal, onde você falhou, vai fazer um novo. O webinário que eu falo é live também, tá, gente? Vai fazer um novo e depois que você fizer, você vai simplesmente vender de novo. E você pode fazer o mesmo processo, entrar em contato com quem não comprou e tal, porque você vai pegar feedback, você vai entender, você vai fazer uns novos fechamentos. Agora, pensa assim, se você cobra 500 reais pela sua solução e vende... 10 você fez 5 mil reais. Será que é difícil vender 10? Não é, tá? Não é. Talvez você, com a lista que você tem de WhatsApp, você consiga vender pessoalmente, sem nem webinário. Então é totalmente possível, tá? Essa é a sacada para vender curso. Gente, ficou cansativo essa parte? Não sei se ficou cansativo. Eu dei o máximo de informações possíveis e um passo a passo aqui, um passo a passo mesmo checklist, passo a passo, o que você tem que fazer. Agora eu vou entrar na parte que é o seguinte, como ganhar 5 mil reais vendendo algum serviço. Por quê? Tem gente que não é expert em conteúdo nenhum e não consegue vender um curso. Eu concordo, eu tenho dezenas e dezenas de amigos que são assim. Todas as, a maioria das pessoas não são expert em algum assunto, estão começando na carreira e, meu, não está errado nisso. tá Não está errado não, não tem problema se você não é expert. Você pode ganhar também dinheiro. Aí entra a questão do serviço, porque, por exemplo, serviço. Você pode vender o serviço de mídia social, você pode vender o serviço de fazer site, você pode vender o serviço de um monte de coisa. Exemplo, eu acabei de falar aqui que a pessoa aqui que tem o conhecimento vai ter que fazer o webinário, vai ter que fazer página de venda, vai ter que fazer página de captura. Agora, pensa comigo, se eu estou pegando uma pessoa que tem grana, tem, não, não muita grana, mas tem uma graninha que pode te pagar aí uns 800 reais para fazer isso para você. Será que essa pessoa do modelo 1 contrataria a pessoa do modelo 2 para fazer tudo para ela e ela só ir lá apresentar o webinário? Claro que sim. A maioria das pessoas contratam, porque ninguém... Olha, fazer site é legal, é simples, só que toma tempo. Então você fica lá o dia inteiro fazendo um site. E para uma pessoa que tem conhecimento técnico em alguma coisa, ela não quer parar para fazer site. Eu, por exemplo, eu sei fazer, eu ensino como fazer, mas eu pago uma equipe para fazer o meu. Por quê? Porque eu ganho mais dinheiro fazendo outras coisas. Então a minha hora vale muito mais para eu perder muito tempo fazendo site. Então é mais barato eu pagar uma equipe. Entendeu qual é a ideia? Aqui é a mesma coisa. Imagina um médico ou, ou um nutricionista renomado, ou um nutricionista que tem um bom conhecimento, ele não vai parar para poder ficar fazendo site. Muitas vezes ele nem quer, então ele contrata alguém. Aí que é a outra forma de se ganhar dinheiro. Você monta uma agência de prestação de serviço. Só que aqui tem um detalhe. Aqui tem um detalhe que é o seguinte. Tudo que você for fazer na vida, tente entregar com a melhor qualidade possível. Entregue com a melhor qualidade possível Por que com a melhor qualidade possível? Senão você vai queimar o teu nome e você não vai ganhar dinheiro Ponto final É isso que vai acontecer Agora se você entrega um produto Se você ajuda um cliente com uma qualidade impecável Esse cliente te dá 10 contatos E você fecha mais 10 clientes E daqui a pouco todo mundo está querendo te pagar cada vez mais caro Para poder ter o seu negócio Para te contratar É assim que acontece Mas vamos lá você deve estar falando assim, tá Guilherme, que raio você está falando aí, porque eu não entendo nada disso que você está falando. É, é, eu não sei fazer nada disso, nunca aprendi a fazer site, nunca aprendi a cuidar disso, não tenho a mínima noção. Seguinte, eu vou te contar isso agora, mas ó, já que você está aqui até agora, deixa um dedo no like aqui, porque vai me ajudar pra caramba. Você não tem ideia de como um like pode me ajudar e não vai custar nada pra você, é só um like, é só um like. E claro, pode comentar, porque comentário, salvar, essas coisas melhora mais ainda. Mas vamos lá, é, serviço de mídia social passo a passo. Primeira coisa, se você não sabe nada disso, não tem problema. No YouTube ensina tudo de graça, tudo que você quiser tem de graça no YouTube. Então o que você vai fazer? Primeira semana você vai identificar o seguinte, o que que você pode aprender de mídia social? Como cuidar do Facebook, como cuidar do Instagram, como cuidar do LinkedIn, como cuidar do um, um YouTube. Quando eu falo cuidar, é tipo, como crescer, como postar, o que, que você tem que fazer, quantos posts tem que fazer, qual a, a quantidade de posts, como que é a imagem, qual o tamanho da imagem, essas coisas. Se você quiser, você aprende isso assim, ó. Porque tem tudo de graça no YouTube. Tudo de graça no YouTube. Por exemplo, você pesquisa lá, como bombar um canal do Instagram. Vai ter vídeo falando isso. Como crescer um canal do YouTube. Vai ter vídeo ensinando... Como, é, quantos posts por semana, vai ter vídeo, vai ter artigo, vai ter, ter, ter muito conteúdo na internet, de graça, você não precisa comprar curso, tá? Claro, se você quiser comprar curso, você vai comprar, mas é, é, tem muito conteúdo de graça. Se você tem tempo, vai garimpando o que você consegue de graça, tá? Essa informação. Beleza, você vai entender. Como criar imagem, você pode pesquisar. Como editar a imagem, por quê? Para você cuidar de mídia social, você tem que saber fazer imagem, tá? Como que você vai aprender a fazer isso? Tem uma ferramenta chamada Canva, vou até anotar aqui. Canva. É uma ferramenta gratuita que você faz online, é muito simples, tá bom? Depois você pesquisa aí, é de graça, você entra lá, faz suas imagens, faz as imagens, formato, tamanho e tal. E se você não sabe como usar, você vai no YouTube e fala como usar o Canva. Pronto. Se você for no YouTube e pesquisar como fazer tal coisa, como postar no Instagram, como, quantos posts, como cuidar, como crescer o Instagram, como crescer o YouTube, como fazer capa de Instagram, como fazer de Instagram não, capa de Facebook, capa de YouTube, tem vídeo ensinando tudo. Como editar vídeo, como editar legenda, como... Tudo, tudo. Você aprende tudo, tá bom? Então, primeira semana, qual é o teu trabalho? Estudar pra caramba. Estuda pra caramba essas coisas. Estuda pra caramba essas coisas. Mas pensa o seguinte. Você quer vender pra uma empresa. Pro, pro... Sei lá, o... Manuel da padaria. Estou falando igual português. Manuel da padaria. Ou o, o carinha lá do mercado. Ou o advogado. Ou o médico. Ou... Alguém, okay. você vai vender para a empresa, é melhor, porque a empresa tende a pagar mais, tá bom? Empresa... Os empresários normalmente não têm tempo de ficar cuidando disso, então eles terceirizam, eles pagam alguém para cuidar. E se você tem um trabalho legal, eles vão te pagar. Beleza, outro ponto, você vai precisar criar um site profissional. O único gasto que eu falo que você vai ter que ter no teu primeiro mês é criar um site profissional. Sério. Você pode fazer isso na Builderall, é muito simples, tá bom? Eu tenho um vídeo que eu ensino como fazer na Builderall, se você quiser me chama, que eu te ajudo. Você vai criar um site simples, parado, que vai ter as informações do que você trabalha, gestão de mídia, gestão disso, gestão daquilo e pronto. Sabe como que você aprende a fazer site? Dentro da própria Builderall. Eu tenho um link de 7 dias de graça, você entra lá, tem os tutoriais, você aprende a fazer site, você aprende a fazer tudo ali dentro. E você pode vender isso para os seus clientes, tá bom? Tá. Então, entendeu? A primeira semana você vai estudar. A primeira semana é para aprender, aprender, aprender, aprender, aprender. Para de assistir vídeo de pegadinha, para de ver gatinho, para de ver futebol, sei lá. Para de ver tudo, foca e aprende essas coisas. Seja bom nisso. Claro, na primeira semana, não vou falar que você vai ficar um expert, mas você vai aprender. Então, você aprende, tá bom? Qualquer pessoa consegue de graça. Segunda semana, o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista manual de possíveis clientes na sua região, ou que você conheça, ou no teu WhatsApp, ou coisas assim. Possíveis clientes na tua região. Eu tenho até um macete disso, eu ensino, não, esse é só ensino na mentoria. Mas tem um macete de como identificar clientes locais através do Google. Você vai no Google e identifica tudo quanto é cliente local. Eu só ensino isso na mentoria. Mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo. Mas, vamos lá. Se eu tiver 10 comentários pedindo... Essa estratégia de como atrair clientes pelo Google, pelo Google Maps, tem uma forma de você conseguir cliente pelo Google Maps. Se eu tiver 10 comentários pedindo isso, ou um comentário com 10 likes, alguma coisa assim, 10 comentários pedindo isso, eu, eu gravo um vídeo sobre, tá bom? Vamos botar essa meta? Compartilha aí que você consegue. Mas vamos lá, é, você vai fazer uma lista, você vai selecionar mesmo, pega no papel e caneta, locais que podem virar cliente seu. Então, você já fez o seu site, não já? Nessa segunda semana você já tem o seu site. Então você vai fazer uma lista de possíveis clientes e você vai procurar esses clientes. Vai entrar em contato com eles e vai oferecer o serviço de mídia social. Você pode buscar parceria. Por exemplo, se você tem um contato com a associação comercial da sua cidade. Você vai na associação e fala, ó, oh, vem cá, eu faço assim, faço assim e tal, tal. Ou você pode procurar alguns empresários e falar, ó, oh, estou começando e etc, mas eu domino, você se, se, se coloca assim, eu, eu, eu cuido dessa área e etc, etc, já ja, uh, consigo fazer o teu negócio crescer. E fecha parceria com eles, fala, oh, se você crescer tanto, em, em, tanto é, em 30 dias, você vai fazer isso. Se você não tiver nenhum resultado, ninguém comprar de você e, e você vê que não melhora, você não precisa me pagar. Se você fizer isso com três clientes e você bombar os três clientes, eles te indicam para 30 Entendeu qual é a sacada? Você faz três clientes de graça, você já não tem nada a perder. Beleza? Mas tá, ou você vai vender. Essa é a parceria. Venda uh, a gestão de mídias para algumas empresas. Como assim? Você vai pegar as empresas que você analisou, lembra essa lista aqui? E vai fazer um mapeamento do que eles poderiam melhorar. Se essas empresas melhorassem um pouquinho, a maioria das empresas se melhorassem um pouquinho só, eles teriam um resultado muito melhor. Só que eles não sabem fazer isso. E se você aprender a fazer isso para eles e cobrar barato, 300, 400 por mês, 500 por mês, você está cobrando mais barato que o mercado, tá? como você é iniciante. Eu não, não recomendo que você fique cobrando esse preço baixo para sempre, porque isso prostitui muito o mercado. Mas você vai melhorando e vai cobrando mais caro. Só que para iniciar no mercado é bom você cobrar barato, que você entra você não tem tanta barreira de preço. Tá? Você vai ralar? Muito. Mas tá. o que, que você vai fazer aqui? Você pegou esses clientes? Você bota 50 reais de anúncio por mês para eles. 50 reais de anúncio no Google ou no Facebook. No Facebook, só para a localidade ali. Com alguma, alguma oferta, alguma hashtag, alguma coisa. Você vai fazer o teu cliente bombar com 50 conto. E as pessoas vão ficar doidas com isso. Vão Falar, nossa, meu negócio está crescendo. Porque a maioria das empresas não botam nenhum real no Facebook de anúncio. E onde estão as pessoas? No Facebook. Por isso que eu estou falando que montar uma agênciazinha de gestão de mídia vai te ajudar bastante. Um outro ponto é... Continua estudando. Vocês repararam que aqui eu falei de gestão de mídia, de anúncio, gestão de anúncio? Então, você pode estudar gestão de anúncio aqui, como fazer anúncio no Google e tudo mais. Continua estudando. Isso é semana 2. Semana 3, o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar as suas vendas, vai continuar trabalhando venda, vai cuidar dos seus clientes que já tem atual e vai estudar cada vez mais. Aqui no estudar, você vai começar a identificar meios para diminuir a sua carga de trabalho. Por exemplo... Você pode programar as postagens, você pode já você já vai ter uma base de hashtags, você já vai ter uma base do que você tem que fazer. Então, vai ficar mais fácil. Vai ficando mais fácil. Quarta semana, a mesma coisa. Você vai estudar, mas você vai continuar vendendo, você vai cuidar da mídia e etc, etc, etc. O que, que acontece? Você consegue atingir, atender 10 pessoas tranquilo. 10 pessoas eu sei que você consegue atender. Então... Coloca a média aí de 500 reais por pessoa, 10 pessoas, creio que dá pra fechar 10 pessoas nesse período. Você já vai ter um site profissional. A maioria das pessoas não tem site, você vai ter o teu site profissional, da tua marca. Você vai criar uma marca, vai comprar um domínio e botar o site. Só o fato de ter o seu site parado, você já é mais sério no mercado. E as pessoas vão te dar credibilidade. E pronto. Entendeu a sacada? Bom, acredito que eu passei por todas as informações. Foi bem objetivo. Deixa eu voltar aqui. Foi bem objetivo, falei pra caramba aqui. Mas a ideia é o seguinte, quer bombar, quer ter resultado, quer faturar 5 mil por mês? Começa, começa, porque isso é totalmente possível, totalmente possível. Esse número aqui que eu mostrei pra vocês, meu, só é você aprender. Empresa querendo pagar, a gente tem um monte, um monte. Se você for cobrar 300 reais por mês, só você fazer a conta, 300 reais, você precisa o quê? Uh, 10 daria 3 mil, você precisa de 15, 16, 17, sei lá, 18 empresas, você precisa... Ah, nem sei é, 20 daria 6 mil É, mais ou menos isso Você precisa de 18 empresas para faturar os seus 5 mil por mês? Beleza Só que pensa assim, se você cobrar 300 e pegar 10 empresas você estiver fazendo 3 mil, será que não está melhor do que você não está ganhando nada? Então não é, é, é, o 5 mil é um número que eu coloquei Porque 5 mil é mil euros Mil euros você vive em quase qualquer lugar do mundo Então se você tem um sonho de sair do Brasil Tá aí, ó, você começa um negócio Só que como que você vai fazer? Você vai entregar o melhor serviço que você já viu você tem que ser a pessoa mais top do mundo. Nunca faça algo com qualidade ruim. Sabe por quê? Você só queima o teu nome. Então aqui que está a sacada. Você vai entregar o seu melhor serviço. Então você vai ter que melhorar. Você vai olhar o negócio do teu cliente, não pelos 300, 500 reais que ele está te pagando por mês. Você vai olhar o negócio dele como se fosse seu. O que, que você tem que fazer para bombar o negócio do teu cliente? Por quê? Porque se você pega um cliente um cliente simples, um cliente simples que está lá sofrendo, pagando os impostos e tudo mais, e a pessoa te paga 300 contos por mês. Não é nada, não é nada. É muito pouco. 300 contos, você vai ralar. Mas sabe o que vai acontecer? Se você faz aquele cara ganhar dinheiro, ele vai, fa ele vai falar para todo mundo. Ele vai falar para todo mundo que você ajudou ele a ganhar dinheiro ali. Então, moral da história, você vai ter um resultado astronômico. Porque uma pessoa satisfeita, ele vai falar para outras pessoas, e as outras pessoas vão pagar o preço que for aí, imagina, se você pega aí a associação comercial da sua cidade e coloca daqui a pouco você não está cobrando 300 por mês você está cobrando 1.500, 2.000 você já vai poder contratar equipe para te ajudar não vai trabalhar mais sozinho e pronto, então você vai crescendo, você vai tendo um negócio claro, isso que eu falei para vocês você vai trabalhar como autônomo a recomendação que eu te dou é, abre um MEI tá? abre um MEI, microempreendedor individual meu, se é maior de idade tranquilo, você abre um MEI facinho, você entra no site, vai lá e pronto que aí você pode abrir conta no banco, você pode cuidar dessas coisas é, e depois que você aumentar o faturamento, aí você muda a classe da empresa e tal, vai começar a ganhar mais dinheiro, vai poder contratar gente e tal a vantagem do MEI é o seguinte, você vai estar tá pagando os impostos, você vai estar tá fazendo tudo dentro da lei, eu tenho MEI, eu, eu tinha MEI, agora eu tô, mudei a classe mas eu, eu tinha MEI, eu tinha outras coisas, no começo eu abri MEI que era o mais rápido e mais fácil e o faturamento é baixo é, eu tenho empresa eu acho que desde 2011 a minha primeira empresa formal desde 2011. Vale muito a pena. Eu sei que o governo leva impostos, essas coisas assim, mas, meu, não tenta, não tenta ser errado. Seja certo, porque se você estiver certinho, sabe o que você faz? Você pode, por exemplo, expandir a tua empresa para outro país. Entendeu? Essa é a sacada. Creio que eu resumi muito bem a live. A gente já está com bastante tempo aqui. É, eu, eu passei mais informação do que na live então é, se você perdeu a live mas está vendo aqui, maravilha ou se você viu a live e está vendo o replay aqui tem, na live teve informações que eu não passei aqui e aqui teve informações que eu não passei na live fui mais direto no checklist então, se você gostou desse vídeo deixa aquele dedo no like aqui vai me ajudar demais, você não tem ideia porque assim, um like, ele me ajuda ele, ele ajuda a falar para as mídias que ó, oh, o Guilherme, é, o conteúdo dele tá legal, eu gostei é, um compartilhamento ajuda mais ainda. E você comentar aqui embaixo... Meu, você não tem ideia do quanto ajuda. Então, se você puder fazer isso... É, eu agradeço. Assim... É, vale a pena... É, para todo mundo. tá Eu, eu costumo dar like para todo mundo... Porque eu sei o trabalho que dá... É, gravar. Hoje aqui... ó Eu estou regravando essa aula... Agora são 10 e meia da noite... Na onde eu estou. No Brasil é... 18, 17 horas Então, assim... Dá trabalho, dá trabalho. mas eu estou aqui de coração, não estou te vendendo nada, pelo contrário, mas é, é, é essa é a ideia, eu mostrei como seria, como funcionaria. Eu tenho mentorias, eu tenho cursos, eu tenho essas coisas, não é o objetivo eu ficar te vendendo aqui. Para quem quer ajuda, você quer ajuda, você quer minha ajuda, me chama no privado, me chama no privado que eu te dou uma maior força, tá bom? Então, um forte abraço e nos vemos por aí.